Olá, tudo bem? Mais um vídeo aqui em Henrique Bonney e nós vamos falar hoje sobre como converter arquivos eh, da extensão IMG, que são aqueles arquivos de mapas eh, para os aparelhos navegadores GPS e Garmin, como converter esses arquivos para você utilizar no Basecamp. ok? Então muitas vezes é, não só no, no nosso site da EPA, né, onde estão disponibilizados vários arquivos para você instalar diretamente na memória do seu GPS, ou outros sites na internet, bancos de, de, de, de mapas né, que você procura por aí e geram arquivos para você instalar no navegador, no, no navegador GPS da Garmin. Só que, às vezes, esses mesmos mapas, você não encontra é, esses mesmos mapas para o navegador GPS, você não encontra esse, esses mesmos mapas para você abrir no, no, no software da, da Garmin, no Basecamp, né? ou no antigo MapSource. Então, às vezes, você além de precisar do mapa para o aparelho, você também quer este mesmo mapa, para ser aberto no Basecamp, para você fazer suas edições, para você fazer uma análise do terreno, para você fazer a edição eh, da trilha, dos pontos, etc, para ficar exatamente igual no aparelho Garmin. Né? Então eu tenho aqui no meu Basecamp vários, várias bases de mapas, várias bases de informações do track source da OpenStreetMap OpenStreetMap sem curvas de nível, OpenStreetMap com curva de nível, etc e às vezes você quer visualizar esses mesmos mapas que estão lá dentro do aparelho aqui no, no, no Basecamp ou às vezes é, é, você tem um aparelho Garmin um pouco mais antigo. E esses mapas eles são muito carregados, muito pesado, tem um tamanho demasiadamente grande, muitas vezes maior que a própria memória do seu aparelho. Né? Então você também não consegue é, baixar esses arquivos para o GPS diretamente na, na memória interna ou na memória externa deles por conta do tamanho né? então às vezes você precisa só de um pedaço desse arquivo e o arquivo inteiro tem um giga e você só tem 100 megas disponível na memória do seu aparelho e aí como é que fica para esses aparelhos um pouco mais antigo a gente utiliza a ferramenta de, de transferência de mapas do Basecamp para o Garmin então para você não ter que jogar o arquivo inteiro dentro do aparelho se utilizava o, o software Basecamp para poder jogar, selecionar um trecho né, desses mapas instalados no Basecamp e selecionar só a parte que interessa lá para o Garmin como nesse exemplo aqui, estou pegando um exemplo onde eu quero só, uh, o mapa está dividido em vários quadrantes, né, em várias quadrículas, aí eu seleciono só a quadrícula que me interessa do mapa e jogo para o aparelho do Garmin. Então, como fazer isso? Como você extrair um mapa converter um arquivo IMG, um arquivo Garmin para Basecamp para você visualizar esse arquivo no Basecamp Bom, você vai precisar pelo menos anota aí, você vai precisar pelo menos dois arquivos o primeiro arquivo que você vai precisar instalar é esse CGPS MAPER que é um arquivo que não existe mais que é de, de um, de um Uh, ofertante de um programador que não, que não existe mais, não mantém mais o projeto. Mas ele está disponível, na sua última versão, ele está disponível lá no GPS File Depot, né? no depósito de arquivo GPS. Então se você procurar CGPS MAPER, aí no, no, no Google... Uh, mais gps file depo você vai cair direto nessa página então você vai precisar desse arquivo e o outro arquivo que você vai precisar é o gmap tool o gmap tool é uma ferramenta para você extrair as informações converter algumas informações de arquivos do Garmin depois que você fizer a, a, a instalação dos dois arquivos meio que vai funcionar um arquivo dentro do outro, você vai usar só o, o, GP, o, o gmap tool. Só que assim que você abrir o gmap tool, você vai ter que informar, dentro da, da aba opções, né, aonde que você instalou o cgps-maper, e aí você vai ter que colocar a extensão completa de local. né? de instalação desse arquivo então a pasta e o nome do arquivo pasta, subpasta e nome do arquivo se não colocar a extensão completa não instalar esse programa e não colocar aqui no, no, no GPS Map Tool a extensão completa da localização dele não vai funcionar uma vez que você instalou os dois programas, instalou primeiro o GPS, o -GPS Map em seguida o, o, o GMap Tool você vai usar hoje a Maptool para colocar o seu arquivo para fazer a conversão então eu escolhi aqui para converter eu vou converter um arquivo do, do da Garmin que é um, um mapa da, da Almogel que, que está em, em ponto MG e aonde foi criado um mapa de todo o estado de São Paulo em curvas de nível de 5 metros né? então eu quero visualizar esse arquivo no Basecamp do jeito que está, eu não consigo abrir ele no Basecamp, porque ele foi gerado para o GPS, mas eu consigo converter né? então eu vou pegar esse arquivo e vou jogar ele aqui dentro pronto, joguei ele aqui dentro do GMap Tool se eu clicar lá aqui no, no botão informações, eu vou ter informações completas do arquivo que eu estou utilizando Detalhe Guarde bem essa penúltima linha Que é a linha que nós vamos utilizar Para fazer a conversão Uma vez que você colocou o arquivo E uma vez que na aba opções Você já configurou O nome O caminho completo do arquivo CGPSMaper Você vai direto no extrair Na aba extrair na abstrair, aqui em pasta você vai colocar a pasta de saída, né? A, a pasta de extração. Então coloquei, criei uma pasta no, no, no na raiz do meu do meu disco rígido. Criei lá uma pasta chamada teste mapa, mas você pode é, criar em qualquer lugar é, do seu computador. Uma, uma pasta específica para para essa situação para a extração do seu arquivo aqui embaixo você vai deixar marcado para extrair para Map Source Map Source é o nome uh, anterior do Basecamp vai marcar compilar mapa prévio né Pr pré mapa o preview do mapa a miniatura do mapa e vai colocar o nome do arquivo aqui eu coloquei topo são paulo 5 metros aqui embaixo você vai marcar estabelecer feed pip e você vai precisar colocar dois valores aqui o valor feed e o valor PID esses valores estão aqui, ó. volta para a pasta arquivos, volta para a aba informação e você tem aqui o feed 670 e o PID 1 você vai colocar aqui então, feed 670-pid1 isso varia de, de cada arquivo que você puxa, tá? Uma vez que você fez isso, é só extrair e ele vai gerar essa extração. Veja, fez toda a extração. Ele gerou a extração aqui no arquivo que eu coloquei lá como saída. Teste mapa. E aí vai gerar um BAT, um ponto BAT, para você instalar, para você executar a instalação dele no teu computador. E vai gerar um outro ponto BAT que é para você executar a desinstalação do computador no dia que você não quiser mais utilizar esse arquivo. Um detalhe, esse arquivo você vai executar dessa forma, você vai executar como administrador. Se você executar esse arquivo como usuário comum, ele não vai funcionar. Então, você vai ter que executar ele como administrador do seu computador. Então, botão direito, executar como administrador, vai abrir um prompt do DOS, vai perguntar se... Deseja realmente executar como administrador Respondo que sim Vai abrir uma janela do DOS Vai perguntar se você deseja realmente fazer essa compilação É só apertar Ok, terminou Aperta de novo Fez a instalação Depois é só abrir o seu Basecamp E olha lá, topo 5 metros Pronto eu converti aquele arquivo para GPS, aquele arquivo topográfico em curvas de nível de 5 metros. Converti ele para Basecamp. E agora eu posso visualizar exatamente o mesmo arquivo, tanto no Basecamp, quanto no GPS. Comparando aqui com, o meu, com as curvas de nível de 20 metros. Olha como que fica, essas são as curvas de nível de 20 e aqui o um novo arquivo com a curva de nível de 5. Poderia ser qualquer outro arquivo. Então você pode fazer isso com qualquer outro arquivo. É, em, em, em, na extensão IMG. Na extensão de mapas para aparelho Garmin. aonde você não encontra por aí. A, o mesmo mapa. Disponível para Basecamp. Mas você quer visualizá-lo. Em Basecamp, tanto para porque você precisa visualizar no Basecamp, fazer seu planejamento atrás dele, mas também porque você quer usar um mapa novo em um aparelho antigo e dessa forma você só vai conseguir utilizar esse mapa abrindo no Basecamp e através do Basecamp transferir o mapa inteiro ou trechos desse, desse mapa para o seu aparelho. Ok?